Você não vai no Desde pequenininho eu já corria Vaquejada, derrubava Foi na faixa aqui no interior Meu coração de pedra Só não esperava ela Uma paixão de infância Que foi embora e me deixou Ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande De volta pro interior E derrubou o coração do vaqueiro Na faixa ela derrubou o meu amor Vindo da cidade grande De volta pro interior Pra vaqueiro é uma paixão De todo o Brasil Isso é flag moral